Porque agora aqui é que vamos subir um bocado. Porque é aqui que vamos pôr o nó. Reparem, meia volta. Puxamos esta meia volta. Meia volta igual. Puxamos e está feito o um nó que é uma volta de fiel. Chama-se uma volta de fiel. Mas aqui podemos fazer muitos nós. Podemos fazer muitos efeitos. É maravilhoso. É um sítio realmente muito bem visto. Eu vi isto na minha cabeça muito bem.